A estabilidade mental e a racionalidade com que a calma proporciona faz com que você se torne o mais perigoso diante de um inimigo, pois enquanto este está em um estado de raiva, ele se torna incapaz de pensar com clareza e sensatez, podendo se encontrar até mesmo em um estado de puramente confusão mental, sobre os quais só estarão se passando pensamentos de ódio e assim cegando a seus próprios olhos, Enquanto você, contendo suas expressões e sentimentos, não demonstra o que pretende fazer ou quando e onde irá atacar, e dessa forma consegue colocar o destino de seu inimigo em suas próprias mãos. Logo veja bem, o indivíduo que se exalta e fala em voz alta quais são suas intenções, revela os seus planos, o que o torna relativamente previsível. Enquanto você, com sua calma e tranquilidade, é capaz de pensar de maneira mais racional, tendo o preparo para tomar a melhor decisão, pensando antes de fazer e falar qualquer coisa, o que sem sombra de dúvidas faz com que você tenha uma tática poderosa, deixando seus inimigos em um dilema terrível, do qual irão se questionar e ficar em dúvidas, pois afinal irão se perguntar sobre o que está pensando e não acharão respostas, não fazendo ideia de que já perderam o conflito antes mesmo de dar o primeiro passo. Outro ponto importante a se analisar diz respeito à sua calma, poder até mesmo proporcionar ainda mais raiva nesse indivíduo, pois enquanto ele está a se morder de raiva, você se demonstra frio, como até mesmo uma fortaleza de muros altos, o que por consequente fará com que se sinta ainda mais raiva, e assim se desestabilizando, isso ao ponto de que mesmo defendendo-se, cometerão inúmeros erros, conseguindo minar assim, a reputação de seu rival. Portanto, desenvolva um preparo mental adequado, sendo que este pode ser considerado como uma arma perfeita para lidar com seus inimigos, tendo controle sobre si e até mesmo sobre a situação a qual está lidando, podendo dessa forma vencer o seu rival, pois consegue controlar a situação e assim por fim ter o desfecho que você decidir. Por fim, a calma pode até mesmo proporcionar com que consiga reter alguns nichos secretos de sua personalidade, das quais você não revelando, podem até mesmo intrigar, incomodar os seus inimigos, em razão de nunca terem vistos a sua fúria, algo do qual os farão pensar muito a respeito sobre o seu barômetro de inteligência, não conseguindo julgar assim qual tipo de pessoa estão lidando, o que os manterão distante. Esta é a razão da suprema importância